Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um problema sobre a interpretação do gráfico da velocidade dos movimentos unidimensionais. Esse problema diz o seguinte: Um objeto está se movendo ao longo de uma estrada retilínea. O gráfico a seguir mostra a velocidade do objeto ao longo do tempo. Para cada ponto no gráfico, temos o objeto indo para frente, para trás ou em repouso. Bem, pause esse vídeo e tente descobrir. Eu vou esperar você. E aí, conseguiu descobrir? Vamos fazer juntos agora. Podemos ver esses diferentes pontos nesse gráfico da velocidade versus tempo. E o importante a é perceber é que se a velocidade for positiva, estaremos indo para frente. Agora, se a velocidade for negativa, estaremos retrocedendo, ou seja, indo para trás. E se a velocidade for zero, não estaremos nos movendo, ou seja, não estaremos indo nem para frente nem para trás. Estaremos em repouso. Bem, aqui nós percebemos que nossa velocidade é positiva. São 2 metros por segundo positivo. Isso significa que estamos indo para frente. Agora, aqui, nossa velocidade é 0 metros por segundo. Portanto, não é nenhum dos dois, estamos em repouso. Agora, aqui, a nossa velocidade é 4 m por segundo negativo. E uma forma de pensar sobre isso é que estamos nos movendo para trás com uma rapidez igual a 4 m por segundo. Então, eu vou escrever aqui, indo para trás. Agora, esse último ponto aqui é bem interessante, porque você pode ficar tentado a dizer que estamos oscilando que subimos, depois descemos e depois subimos novamente. Será que aqui nós estamos indo para frente? Bem, lembre-se do que estamos observando aqui. Não estamos observando a posição versus o tempo, estamos observando velocidade versus tempo. Então, se nossa velocidade for negativa, estamos retrocedendo. E aqui, nossa velocidade ainda é negativa. Está se tornando menos negativa, mas ainda é negativa.